Eu ganhei de graça nosso... Mano, que presentaço, Supercell! Muito obrigado! Foi top demais! Muito obrigado pelo presente, mano! Ok! E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash Night já estamos aqui na conta principal do Brawl Stars Com a minha Bibi E temos ali, uma. eu recebi uma mensagem que eu tinha ganho algo da Supercell Então eu resolvi entrar aqui já gravando, não vi ainda o que foi E vou clicar aqui porque aqui tem três coisas ali, ó Três novas mensagens na caixa de entrada O que será que rolou? Bom, vamos lá na caixa de entrada e tá escrito aqui, ó Doação de visual Barley Confeiteiro Broque poçante. Broque de poçante e Cau aloprado, mano. Eu ganhei as três. As três skins do Brawl Stars de. Em comemoração é o Retrópolis, mano. Vamos com. Vamos. Resgatar então, primeira skin Aí pra vocês Barley Confeiteiro, que linda, mano É a linda ou lindo, né? Linda ou lindo Barley Confeiteiro, mano Zica demais, né, mano? Zica demais Eu ainda acho que essa, essa, essa skin Deveria ser da Piper, mano Ainda acho que deveria ser da Piper Essa skin ficaria bem legal, atacando Torta a milhão ali pra rapaziada Imagina que top, mano Bom, vamos lá então resgatar a segunda Skin, mano, a segunda skin, a skin Do Brock de Poçante Partiu, Brock de Poçante É agora, já foi Tá aí pra vocês na tela, Brock de Poçante Olha a arma A arma dele é, é um carro, né, mano, a arma dele é um carro Tá de óculos, tá lindão Mesmo, mano, e agora vamos por último Resgatar o Cal Aloprado Que essa eu achei que tá animal, molecotes Bora lá então resgatar Agora é isso Partiu, tá aí o meu prado nossa, tá lindo, mano Tá lindo, moleque Tá lindo demais o prado Show de bola, resgatamos aí Todas as skins, agora vamos ver Na prática essas skins Bora lá, é isso, vamos de vale com o Ferteiro. É isso, vamos então de baile confeiteiro aqui no combate, mano. Vamos que vamos soltar tortitas. Olha que top, mano. Solta umas tortas. Ih, faltou uma aqui. Solta umas tortas, ó, que da hora. Olha lá, ó. tortinhas, tortinhas. Oh, tortas ou bolo, hein? O que, que será que é? Alguém sabe o que é? Tortas ou bolo? Tortas ou bolo? O que, que será que é? Eu não sei também não, mano. Beleza, vamos dar tortadas ali. Vamos distribuir tortadas ali atrás. Boa Tortitas, tortitas Beleza Tá, vamos, vamos ficar ligeiro aqui porque, mano, não quero treta não Não quero treta não, quero só afastar os negros Opa Tem ali a pan, ó Tinha uma pan ali, mano Boa Batemos ali bastante Jogar ali na, as tortinhas Ali no meio, né Tá bom, tá bom Fica ligeiro, estamos em sétimo já, já estamos em sétimo Boa, pegamos ali, pegamos mais dois ali Tentar fazer amizadezinha ali, vamos pegar agora aquela Aquela amiga Shelly ali, ó, vamos pegar a Shelly ali Se, se ele me ajudar, a gente consegue pegar, mano Mas se não ajudar não, aí deu ruim, né Bom, estamos em, em quinto, né, estamos em quinto Já estamos entre os cinco mais um, a gente já não começa a não perder mais troféus, né Vamos ver ali, ó. Tá lá. Agora ela vai ficar numa situação enrascada ali, hein? Boa! Ó. Cê é louco. Deu quase, deu quase. Ó, ó. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Aê, pegamos ele ali, ó Pegamos ele ali Agora é hora de pegar o outro, mano Agora é hora de pegar o outro, mano, ali Ah, moleque, levamos Levamos Muito bom, hein muito bom, ganhamos com o Barley Confeiteiro Deu bom, hein, fizemos a amizadezinha com o Pouco lá e deu muito bom Conseguimos levar até o final E aí na final eu acabei ganhando do Pouco que eu achei que não ia dar Porque o Pouco bate bastante, né Mas conseguimos, deu bom Bora lá então agora testar outro das skins novas Aí, bora lá Bora lá então, Brock de poçante, molecote Tá lindo, mano, vamos ver Vamos lá, vamos lá Eita, o que, que ele solta ali do... Vamos ver o que ele solta direitinho ali, ó Quero ver de longe, quero ver de longe, bora lá nossa É, uma, é um míssil, Só que o míssil tá meio customizado, né, mano? <risos> tá top Nossa, passou a milhão Passou a milhão pou, pou Ah, moleque, vai, vai Vem, vem, vem, vem Vem Sai Sai pra lá, irmão Sai pra lá que é nóis, mano Bom, a nossa meta é, de novo, ficar entre os quatro melhores pra não perder troféu. E se der pra beliscar alguma coisa melhor, a gente belisca, né, mano? Vamos que vamos. Bora lá, então. Por enquanto aqui nada. Tá, tem que ficar de olho aqui. Tem tem que testar. Opa, já tomou uma ali, hein? Já tomou uma, res... uma rebascada. Opa! Tomou outra. Tomou outra ali, hein? Eita, danado. Eita, mano. Matou ou não matou? Não, não matou, não. só que eu dei o dano e o cara matou, mano? Se matou, não vai ter mais nada. Ah, tá lá ainda. Tá lá ainda. Nossa. Agora vai tomar. Agora vai tomar, agora vai tomar, vai tomar, vai tomar. Nossa, mano. Ah, moleque. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Peguei, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Estamos entre os sete. Vamos ver o que tem ali. Por enquanto, nada ali. Opa. Nada ali. Opa! Pegamos mais um aqui. Seis ali, estamos entre os seis. Opa, agora já vi que tem ali. Agora já vi que tem ali, hein? Bora. Bora dar paulada lá. Bora dar paulada ali. Bora dar paulada ali. Opa, escapou, hein? Escapou, escapou. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Bora lá, vamos dar tapa ali, ó. Ai, nossa! Nossa, de frente não, de frente não. De frente não. Nossa senhora, mano. Caraca, moleque, bom, vamos testar então agora o Cau Aloprado, mano, esse também eu gostei demais, mano, bora lá, essa aqui não deu pra ganhar, a outra a gente ganhou, mas vamos que vamos, perdemos só um troféu, tá tranquilo, bora de cal. esse aqui eu gostei, mano, do estilão, olha isso, mano, que isso, absurdo, bora lá então, para o Cal. é isso, então tem combate com o Prado. Aloprado, vamos ver, primeira vez que eu vou dirigir com ele, mano, meu amigo... Olha que bonito que ele tá, mano, deixa eu ver, tá soltando ali a, a, a, ferra, a ferramenta dele, né, top demais, hein, top demais, gostei, gostei, gostei, gostei, boa, boa, boa, rapidinho aqui pra destruir tudo, boa, deixa eu ver o que tem aqui, tô com medo de ir lá pro meio, hein, tô com receio de ir lá pro meio, hein, bora, bora pegar aqui logo boa, já vazar, já vazar, porque não quero não, vai dar merda, vai dar ruim aqui se eu ficar aqui, hein, bora lá, deixa eu ver o que tem aqui, não tem nada, Deixa eu ver, tá, não tem nada ali também Opa, tem coisa ali Tem cara ali, quer dizer, coisa não, tem cara Bora ficar ligeiro, bora ficar ligeiro Opa Demos um daninho Opa, mais um dano ali, hein, mano Mais um dano ali, hein Opa Opa Ah, moleque Fica ligeiro, fica ligeiro que eu tô dando dano, hein? Fica ligeiro que eu tô dando dano, hein? Nossa, vai morrer. Vai morrer, moleque. Vai morrer, eu falei. Vai morrer, vai tomar regaço. Nossa, mano. Nossa, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. E já vai dando dano ali, ó. E já vai dando dano ali. Cê é louco, mano. Se vacilar, eu já passo a milhão ali, hein? Cê é louco, mano, vamos pra lá, vamos pro outro lado, vamos pro outro lado, vamos pro outro lado ali Vamos ver o que tem pra lá <risos> Ah, moleque, já vim pra cá, ó, já vim pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, e aí Peguei ali, peguei ali Cê é louco, já estamos entre os quatro ali, hein Cê é doido, ó lá Ó lá já demos um dano ali de leve. Você é doido. lá, lá, lá. Nossa, vai, vai ter outro cara ali, tem outro cara ali. Uh, ai, mano, pensei que ia dar tempo de pegar ela antes de dar o dano. Não tem problema, mano. Foi zica, foi zica demais. A Shelly acabou ganhando. Fiquei em terceiro. Bom demais, mas, mano, a qualidade do bicho tá demais, mano. Tá lindo demais, mano. E você, já comprou aí suas skins, mano? Eu consegui, eu ganhei de graça na super... Mano, que presentaço, Supercell! Muito obrigado, foi top demais! Muito obrigado pelo presente, mano! É isso, então? Mano, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí, hashtag skins, mano, pra eu poder saber se você assistiu até aqui o vídeo, beleza? Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e, é claro, comentar o que você achou, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Obrigado, um abraço. Falou. Fui.